O fascínio que a internet exerce sobre os jovens se transformou em instrumento pedagógico para envolver mais os alunos com os conteúdos trabalhados em sala de aula. Em Campo Bom, no Vale dos Sinos, duas escolas municipais desenvolvem projetos que cada vez mais ganham a admiração dos alunos. Da realidade das notícias para o mundo da fantasia. Nesta outra escola, professores e alunos também usam a tecnologia para inovar na educação. Só que aqui, ao invés de futuros jornalistas, atores e atrizes. Eles criaram uma web novela gravada em diversos pontos da cidade. O primeiro dos sete capítulos entrou na internet esta semana. Nossa história vai mostrar este que com o de tempo, jamais muda. Levar eles para a cidade, fora do horário ou no horário escolar, é o que faz o diferencial do projeto e o comprometimento que eles estão tendo na sala de aula. né? Gabriela, que na ficção é clara, é a personagem principal desta história e já sente os efeitos da nova forma de aprender. Eu perdi a vergonha na frente das câmeras, me comunico melhor com os professores, com os alunos. Daí eu me envolvo melhor com a escola, porque antes eu não fazia nada, ficava de bobeira em casa. E agora eu fico mais na escola, ajudo mais.